Sua empresa está a um funil de marketing de distância do sucesso. Pode parecer muito bom para ser verdade, mas a estratégia de funil de marketing é uma das coisas mais importantes para empresas terem sucesso nas vendas. Pense nisso como uma sequência de etapas que seus potenciais clientes precisam passar para comprar. As empresas que melhor conseguem organizar as etapas de seu funil são as que têm os melhores resultados. Acompanhe nossa próxima dica na semana que vem, onde mostraremos um exemplo de funil de marketing comprovado e com resultados.